O SIGA Brasil Painéis foi criado para facilitar o acesso de qualquer cidadão aos dados do Orçamento da União. Basta entrar no site www.senado.leg.br barra Painel Cidadão. O Painel Cidadão permite consultas simples por palavra-chave. Não é preciso dominar a terminologia orçamentária. Por exemplo, é possível pesquisar por creche para saber quais as despesas previstas com creches no orçamento. Para conhecer as despesas de um órgão público, basta digitar o nome do órgão. O Siga Brasil Painéis apresenta as informações em gráficos fáceis de entender. Dá para comparar os gastos ano a ano, analisar a composição dos gastos e compartilhar a sua pesquisa nas redes sociais. Para quem é técnico em orçamento, o Siga Brasil também oferece o painel especialista e o painel execução de emendas. Eles permitem aprofundar a pesquisa e o monitoramento de despesas e receitas e a execução de emendas individuais ao orçamento. Siga Brasil Painéis é o Senado oferecendo ao cidadão ferramentas para acompanhar com transparência como é gasto o dinheiro público.